Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e este é o Isso Não Cai na Prova. E hoje eu já vou começar pedindo a você que deixe a sua curtida, caso você já nos acompanhe há muito tempo e já sabe, compartilha com alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo. E se você está chegando aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar um crédito a nós, né? tentar saber o que é que se passa neste canal. Assiste os outros vídeos para ver se você realmente se interessa. Isso não cai na prova. Oi, oh, é. Yeah. Eu comecei esse vídeo fazendo esse pedido justamente porque, como está no título, pedir ajuda não é feio. E eu tenho um trabalho no YouTube, então eu tenho mesmo que pedir qual seria a, contribu a contrapartida de vocês. Eu entrego um conteúdo e, em contrapartida, eu preciso de um feedback. A galera está curtindo? Está servindo para alguém esse conteúdo? A galera, esse conteúdo está chegando no pessoal? E o que, que o pessoal acha? O pessoal concorda? Não concorda? Comenta se concorda, se não concorda. É o feedback que vocês me dão em troca desse trabalho que eu forneço para vocês, nesse né? conteúdo que eu forneço para vocês. Eu decidi fazer esse vídeo porque porque eu comecei a observar pessoas, muitos dos vídeos são produzidos, talvez vocês já tenham percebido, a partir de observações que eu tenho no meu cotidiano. Eu comecei a observar que algumas pessoas têm muito medo de pedir ajuda. E dessas pessoas eu também estou falando de mim. Em algumas situações eu tenho um certo receio em pedir uma ajuda, em achar que a pessoa pode pensar, poxa, é ela também não me dá nada em troca, ou então, ah, será que eu tenho que pagar para pedir certa coisa? Será que a pessoa vai ficar chateada por me ajudar desse jeito? Será que ela vai sentir que eu estou explorando demais? Então, às vezes, eu evito pedir certas coisas. E, na maioria das vezes, é só coisa da nossa cabeça. Se você parar para pensar, todas as vezes em que você ajudou alguém, você estava pensando na recompensa, Espero que você não seja esta pessoa que estava pensando na recompensa, né? Eu suponho que você não seja essa pessoa que estava pensando na recompensa. Você simplesmente ajudou pela boa vontade de ajudar, por se sentir bem ajudando. Às vezes a gente se sente muito bem ajudando o outro com algo. A gente se sente feliz quando alguém vem nos procurar porque a gente entende ou porque aquela pessoa acha que a gente entende daquele conteúdo ou porque ela sente confiança na gente em perguntar. Então, por que seria diferente o contrário? Quando nós pedimos, as outras pessoas obrigatoriamente achariam que você deveria recompensar. Eu entendo que pensemos assim. Inclusive, nós temos um vídeo no canal que chama Dar, Receber e Retribuir, que eu vou deixar o link aqui, onde eu falo sobre essa construção de sempre que eu dou algo para alguém, fica uma espécie de dívida. Mas essa dívida não precisa ser material, né? as pessoas não precisam pagar. E eu falo disso nesse vídeo. Então, assim... Existe sim essa sensação de dívida? Existe, mas essa dívida não precisa ser material, eu não preciso pagar para as pessoas. Às vezes é uma amizade que aumenta, é uma rede de relações que aumenta. E isso faz com que essas pessoas é, acabem se conectando mais. Portanto, esse pedido de ajuda pode se tornar até mais positivo. O que, que é importante? Eu preciso reconhecer que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas é, são sempre estimuladas à competitividade. Então eu tenho o tempo todo que tá pensando, por exemplo, é, eu sou ensinado o tempo todo a ah, tenho que ter a melhor nota, tenho que atingir o melhor resultado, tenho que ter o melhor canal no YouTube, eu tenho que ter a melhor empresa, os concorrentes têm que perder. Eu sempre fui criada na sensação de que eu preciso ser o melhor, só que... Como nós aqui nesse canal falamos sobre o século 21, essa também é uma característica que não tem sido positiva, por exemplo, no trabalho. Se você é uma pessoa que trabalha com YouTube ou que acompanha outros YouTubers, você também sabe que o trabalho no YouTube é bem diferente. O trabalho colaborativo, quando há uma colaboração entre pessoas com canais diferentes no YouTube, todo mundo cresce. Então essa, essa percepção de dividir para crescer, ela não faz mais sentido. É claro que eu não estou falando de todas as áreas de trabalho, mas algumas áreas de trabalho do século XXI vão exigir muito mais a colaboração, o trabalho em grupo, do que esse trabalho dividido, onde o seu conhecimento cabe só a você e, quanto mais você tiver esse conhecimento que as outras pessoas não tiverem, melhor você vai ser. Então, na verdade, é trabalhar mais com a colaboração. É o pedir ajuda no sentido de vamos colaborar, vamos, vamos ensinar as outras pessoas o que a gente sabe e vamos perder a vergonha de pedir as outras pessoas, vamos gerar mais conexão, vamos crescer com as outras pessoas. Vamos aprender que pedir a ajuda é crescer com a outra pessoa e fazer com que a outra pessoa também cresça com o que você tem para trocar com ela. E a ideia do vídeo era bem isso. É um pouco ah, a ideia de ah, vamos trocar experiências? É, é um pouco disso mesmo, mas é porque é uma característica que eu tenho enxergado no século XXI que eu não enxergava antes e que eu acho que tem sido importante para trabalhos que eu tenho realizado e para com pessoas que eu tenho realizado. Cada vez mais nos meus trabalhos eu tenho percebido isso, que quanto mais eu colaboro com essas pessoas, mais elas colaboram comigo e mais nós dois crescemos. As duas partes crescem junto Não existe essa competitividade quando o trabalho está sendo uma troca para que os dois possam crescer. Né? É possível, há espaço para todos mundo ali nesse trabalho colaborativo é isso se vocês gostam desse conteúdo já sabem eu já pedi no início do texto comentem aqui no início do vídeo comentem aqui procurem lá no Facebook isso não cai na prova lá eu trago textos de outras pessoas que falam sobre essas mesmas temáticas textos que não são meus, e lá no Instagram eu fico postando coisas um pouco mais diárias. Não estou dizendo que é diariamente, mas eu posto mais coisas. Lá tem make off, lá tem algumas outras coisas que vocês podem acompanhar, ou pelos stories, ou pelo feed. Beijo, pessoas, boa semana para vocês e a gente se vê quarta-feira. Tchau! Isso não cai na prova! Oi! Oh, yeah.